E aí, pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferreze, sejam bem-vindos ao vlog, vamos tomar um café. Hoje eu nem é pôr café porque você é louco, mano, depois do que a gente viu ontem. Inclusive, todo mundo anotar a data, hein? 8 de janeiro de 2023, certo? Essa data é muito importante, que foi a data que os caras meteu o louco pra cima de nós. E eu já tô avisando há algum tempo no canal, eu odeio essa frase tô avisando, porque parece que você é algum profeta, alguma coisa, mas não. Como a gente me, é, mexe com o movimento militante há muito tempo mexe ideologia, lê muito sobre ideologia, certo? A gente tem uma noção de que essas células aí, os bagulhos que os caras estavam organizando, uma hora ia dar uma merda. Embora todo mundo tá rindo, tá engraçado, e a gente tem que rir mesmo, porque esses caras também são uns comédios, mas tem uma parte muito séria aí, e a gente vai falar hoje aqui no, no vlog sobre isso, tá bom? Parece que a gente não tem um minuto de paz nesse país, né? A gente não tem um minuto de paz. É um dia você faz um vídeo alegre, outro dia você faz um vídeo pró-construtivo, tentando construir as coisas, tentando fazer as coisas andar para frente, e aí vem uns atrasalados, defensor de um governo genocida, defensor de um governo que só destruiu o país, certo? É, é um negócio tão louco, mas isso é uma, uma grande face do fascismo, né? É, quando tem poderes desse jeito aí, governantes desse jeito, uma parte do povo, ela tem essa tendência a ir para esse governo. É inexplicável, né? Mas os livros falam disso, inclusive, né? É, lá no, no, no canal do Henrique Bugatti, vira e mexe, ele dá umas dicas né, de leitura sobre o fascismo, né, mano? Carlito também, o historiador que é bem mais estudado, esses caras são bem mais estudados que eu. Vocês sabem que eu sou chucro nesses bagulho. eu estudei até a terceira série só, né? E a, e a, a vivência que eu tenho é vivência e leitura espontânea, não tem assim, não tive faculdade nada, infelizmente. Porque eu indico para quem puder estudar, estude, certo? Agora, vamos lá pro lado prático da coisa. Vamos fazer um vídeo para lado prático. Não vou fazer um vídeo reagindo à invasão, aos três poderes. Vamos fazer um vídeo dizendo o que será, o que pode ser. Eu acho que a gente agora, nessa hora, demorou para se organizar. Demorou para se organizar, montar uma linha de frente contra esses caras aí. Ah, mas a torcida é, lá do time vai... Não, não, estou falando de se organizar, certo? Que hoje, inclusive, vai ter as passeatas e a gente tem que montar a logística. Eu liguei para vários caras que estão tá nesse esquema e falei, mano, você tá aí, que eu... qual a logística? Vai ter um amparo pro pessoal? Vai ter um amparo jurídico? Se um polícia prender um cara que tá na passeata, qual é o amparo jurídico que tem? Entendeu? Então a gente tem que estar tá alinhado nesses baratos, velho. Tem que ter uma logística, tem que ter um pensamento. Entendeu? Porque se assim, a gente vai ficar a vida inteira reagindo a esses caras, qual é o próximo ato agora? Entendeu? O Aderaldo falou pra mim um barato que eu fiquei pensando a noite toda, mano. E se o Lula estivesse lá? E se a Janja estivesse lá? Tá ligado? O que, que tinha acontecido? Os polícia meteu o louco. Os polícias se ausentou, foram omissos. Certo? Então aquilo ali foi um golpe. Ah, uma tentativa de invasão. Não, foi uma tentativa. Invadiram e deram um golpe, só não conseguiram concluir o golpe. Porque teve um paro dos policiais, mano. Tá ligado? Policial tirando foto, cara do exército tirando foto, os caras não têm senso de civilidade, não sabem o que tá em risco. entendeu? Eu recebi a notícia durante um almoço, falei pro meu parceiro que tava no almoço, falei, mano, isso aqui é muito sério, mano. Ah, não, não, não. Você não entendeu, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é o um caos, mano. Tá ligado? Mais um pouquinho... Se continuar mais um pouquinho, nós perdemos o controle do país, velho. Tá ligado? Acabamos de assumir por votos o controle do país e, e pode perder. Ah, não, é assim, são os três poderes, mano. Tá ligado? Os caras destruíram a sala dos caras tudo, velho. Os caras pegou a sala onde é julgado os maiores, os maiores bagulho do país, onde determina as leis e destruiu. Tem um cara que tirou a calça em cima e que, que quase cagou em cima da mesa do cara, velho. Entendeu? E agora vai fazer como? Vai rastrear as redes sociais, vai prender que é o que tem que fazer, e ó os bolsominion é tão fila da puta que eles fazem a gente vir aqui pedir prisão dos outros. Eu tenho vários parceiros meus que estão pedindo prisão desses caras, imagina. Olha como inverteu o negócio, né? A gente que é contra, muitas vezes o sistema carcerário tá pedindo prisão dos golpistas, entendeu? Agora, aquilo ali, mano, não, não, é um vídeo assim, hoje é um vídeo triste, não era nem para fazer um vídeo desse aqui, certo? É um vídeo lamentável, as pessoas me mandando mensagem o tempo todo, vai entrar em live, vai entrar em live, eu falei, mano, eu vou entrar em live para falar o quê? Eu estou tentando entender a situação também. Também tô passando pelo que vocês estão passando Tô em choque, entendeu? A gente ficou em choque Agora, a pergunta desse vídeo é Nós vamos se organizar? Nós vamos poder fazer uma frente igual o Black Block Contra esses caras aí? Ou nós vamos ficar esperando chegar o BOP? Tem que esperar chegar o BOP ah, Duas horas depois chega o BOP Meia hora depois chegou o BOP Duas horas de ação depois que os caras destruíram tudo Aí pede para chegar o BOP tá ligado? A polícia totalmente ausente Certo? Se fosse cinco professores ali numa passeata, tinha apanhado todo mundo. Se fico, fosse cinco caras de favela, eu tinha morrido. Tinha sido arrastado para os camburão, os caras jogavam gás lacrimogêneo lá, lá fora e matavam, né? Dentro do camburão e matavam, não é isso que os caras fazem? Agora, quando é alguém que tá na pauta dos caras, conservadora, os caras passam um pano, deixa passar. Os caras do exército estavam lá no subsolo, aquartelado não é isso? Os caras da polícia militar não apareceu, o pouquinho que apareceu lá jogou um sprayzinho, depois cambou, foi tirar foto com os caras. Foram escoltados os caras do choque. Foram escoltados pelos manifestantes. Você já viu isso? Que negócio bonito. Os caras do choque escoltados pelo manifestante para poder voltar para o carro do choque. Olha que beleza. Então é sério, pessoal. A gente precisa, urgente, fazer... É, pensar. Pensar como vai se organizar. Demorou. Tem que montar uma célula, tem que montar uma organização que possa bater de frente com os caras, velho. Quem sabe hoje... Pode ser essa resposta, né? Nas manifestações de hoje. Quem sabe hoje... É, com, essa, com essa passeata ampla, organizada, certo? Com várias frentes, com vários sindicatos, com várias comunidades, quem sabe essa frente pró-democracia ela tem a força suficiente para se organizar e falar para os caras: aqui não, pai, aqui vocês não vão meter o louco, não. Nós aguentamos quatro anos, quatro anos de genocida, quatro anos de, de, de extermínio, quatro anos de, de contra as nossas pautas, quatro anos contra o povo, certo? a carne subindo do jeito que tá, as comidas subindo do jeito que tá. Vocês estão defendendo essa porra por quê? Vocês querem ver o resto do povo morrer de fome? Aí você olha lá os caras gemados, tudo cara de povo mesmo. Por quê? Os classe média alta ficam o quê? Se jogou, vai ser vítima? Tá ligado? E os comunicadores? E os caras que passaram as mensagens? Tem cara no Japão, mano, fazendo live, ganhando dinheiro, pedindo pix. Tem cara na Itália, tem cara nos Estados Unidos fazendo pix, com canal via YouTube, tá ligado? Postando o tempo todo a favor dessas coisas aí, mano. E, e claro, né? Bem mascaradinho, né? E aí, esses caras não vão ser caçados, Esses caras são culpados, mano. Tá lá os pião, o gado lá, invadindo, quebrando, zoando tudo. Foi orientado por quem? Aí eu sou obrigado a ver no jornal de manhã quem vai falar sobre invasão. O Kim Kataguiri. Ah, o Kim Kataguiri, queremos sua opinião, Kim Kataguiri. Aí vai o cara lá e fala: Não, sou totalmente contra isso, mas isso não é a parte política. É a parte política, assim. De onde vai esses caras? Esses caras veio da fala de vocês, mano. Veio da fala de vocês. Agora vai se ausentar. Eu tô vendo o canal aí se ausentando. Não, porque a gente nunca pregou isso. Pregou no começo do discurso de ódio de vocês. Pregava assim, mano. Tá ligado? Pregava. E agora tá dando umas barateadas. Tá fugindo. Vai deixar os caras comer cadeia. Vai deixar os caras comer cadeia. Tá ligado? Já estão se ausentando. Porque se entrar no BO, vai comer cadeia também. Então já tá saindo do BO. Certo? Mas agora já fez o um mal. Já estimulou. Entendeu? Então nós temos muita coisa pra corrigir, rapa. Uma delas é se organizar. Eu tô falando desde o começo desse vlog aqui. Nós temos que se organizar. Tem que fazer uma frente de mídia forte. Fazer uma frente igual o Black Block de resistência. Porque na hora dessa caiu os nossos para lá. E falavam, aqui não, pai. O pau comia. Ó, tora neles. Tora. Não tem negócio de ciranda, de festa. Não dá, mano. Não dá para chegar naquilo ali e trocar ideia. Vamos trocar ideia. Não. é pan ó, pancada. Chegar uma frente. Falar, não, aqui é frente. Tal nome. Bom. Agora os caras estão se organizando. Os caras para pedir o seu extermínio para pedir a dissolução do seu país para pedir a sua morte para pedir a morte do seu gênero, que é homossexual para pedir a morte da sua prima, que é negra Os caras estão se organizando E nós fica na falácia, entendeu? Fica na falácia Desculpa aí para muitos caras se eu tô sendo duro nas palavras Mas é muita falácia Tem que fazer que nós não fizemos aula hoje de manhã, já ligamos ó, Tá precisando do quê? Você vai parar lá que hora? Tem apoio jurídico? Tem água? Vai ter comida para você? Mano, tem que se organizar, parça Tem que se organizar, mano Entendeu? Porque os caras estão tá no domínio da fala, os caras estão tá no domínio da mídia. A mídia dos caras é forte pra caralho. Os caras abram a porra de uma live. 50 mil pessoas numa live, mano. Tá ligado? A gente abre uma live aí das 200, 300 pessoas. Entendeu? Então o engajamento é nosso. Vamos se organizar. Certo? Vamos se organizar e vamos fazer. Senão, nós vamos perecer. Esse bagulho de só ficar na falação não vai adiantar nada. É importante ter a fala, a parte ideológica. Certo? É importante ter orientação. Mas é importante, principalmente... Vocês têm o discernimento de se organizar, mano. Porque se na hora que o bagulho vir, tá ligado? Do jeito que tá... Não tem mais nem limite, mano, o bagulho. Perdeu o limite. Certo? dentro aí nos seus comentários o que vocês acham. É, me diz aí. É... Eu quero ouvir vocês também, porque é importante esse vídeo é, ouvir vocês. Ouvir o que vocês têm a dizer pra gente poder pensar na organização efetiva. Tá ligado? Com todos os núcleos, com todos os trabalhadores, com todos os movimentos, com todos os coletivos. Tá bom? Vamos se organizar, porque desse jeito aí não dá, rapa. Ficar... Só acompanhando, ficar só narrando, não vai rolar. Então a gente sabe fazer, a gente tem uma parte da população que sabe agir também, certo? Tem muita gente também que tá pelo nosso lado, a maioria. Então nós temos também que... Deixa essa minoria contar vantagem, não ficar falando muito, não. Essa minoria, ela não pode agir dessa, dessa forma aí, mano. Tá ligado? E, que, e não tem que ter anistia porra nenhuma. Tem que pegar esses caras mesmo e cadeia. Tanto nos que estimulou, como nos caras que tá lá. Que, que moscou, que foi lá quebrar os babus e foi lá... Se o governo estivesse lá dentro, nós tínhamos perdido nosso governo.